Olá, meu nome é Leandro e hoje eu estou aqui para falar sobre preconceito e nada melhor para falar de preconceito do que as quatro formas de preconceito que eu já sofri e sofro atualmente. A primeira forma de preconceito que já me disseram foi será que o Leandro vai casar? Olha que pergunta absurda, pergunta mais preconceituosa. Por que, que o Leandro não vai casar? Porque ele tem uma deficiência? Porque ele é um inválido? Não, o Leandro aqui não é um inválido, o Leandro aqui é feliz, ele faz as coisas, que ele gosta. O pior de tudo é essa pessoa falando que não é preconceituosa, sendo que ela fala uma frase preconceituosa. E isso não é preconceito do subconsciente quando tu fala algo preconceituoso e não sabe que aquilo é um preconceito embutido. Sim, o Leandro um dia vai casar, o Leandro um dia vai ter filhos... E o Leandro vai ser muito mais feliz do que ele é hoje. Todo mundo sabe que eu estudei em escolas normais e eu vivi com preconceito lá dentro que foi absurdo. Toda professora faz trabalhos em grupos e nesses trabalhos em grupos sempre me deixavam de lado. Eu era o único que sobrava no turma e eu ficava meio triste porque aquilo acontecia. E hoje eu entendo porque aquilo acontecia, porque preconceito estava ali dentro. Ninguém quer se relacionar com diferente... Todo mundo quer se relacionar com pessoas iguais e não diferentes. Eu era diferente. As pessoas se apegam muito em estereótipos. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que se tem uma criança deficiente numa escola normal, faça com que ela se socialize. E todo ser único precisa se socializar para ser uma pessoa melhor. Terceiro, forma de preconceito. Vamos ser bons amigos. Eu vou lá, atraio a menina. Eu vou lá, conquisto a menina. Eu vou lá, flerto com a menina, ela se sente toda apaixonada, mas quando eu digo que tem uma deficiência ou ela vê que eu tá tenho uma deficiência, ela diz Vamos ser bons amigos? Isso é chato, cara, porque tu sabe do teu potencial para gerar atração nas mulheres e elas chegam e vamos ser bons amigos? Eu acho que é medo de eu brochar na hora ou medo de eu não ser bom de cama, então... É, medos, medos são medos, cara, todo mundo tem o seu medo. Eu não tô dizendo para você chegar aí, ah, vou ficar com um deficiente porque não tem preconceito, nada disso. Tu tem que atrair a pessoa, tu tem que ser, ter atração, tu tem que sentir química para depois ficar com essa pessoa. Mas botar ela na, na zona de amizade, porque ela tem uma deficiência, isso já é preconceito. Primeiro eu conheço, depois se tiver atração, não vou lá, nada, nenhuma química. Então você pode dizer, vamos ser bons amigos. A quarta forma. Limitar o meu jeito de pegar objetos ou um copo, cara. Tipo assim, eu não entendo o que as pessoas fazem isso, cara. Eu, meu, eu tenho uma deficiência física e meu problema é o motor. É, eu tenho tônus muscular, que isso é, deixa meus membros mais rígidos, meus músculos. E eu tenho dificuldade de pegar objetos. E tem seres nesse mundo, que imitam a minha forma de pegar um copo e beber, entendeu? Isso é ridículo, isso é se achar o superior, que está se achando o máximo, mas ele está fazendo o papel de escroto, e, e eu quero que essa pessoa, essas pessoas elas vejam que estão fazendo isso e tentam, tentam ser mais empáticas, eu não quero que elas sejam escrotas, eu quero que elas melhorem, eu quero que elas evoluam, eu quero que elas deixem de ser aquilo que elas são e, e mude para melhor, todo mundo precisa mudar e tu não precisa imitar os outros, não tem que entender o outro tu tem que se pôr no lugar do outro, entender porque ele faz esse tipo de coisa porque ele pega um, um, um copo errado, porque ele ele não dobra a perna é uma que a gente vive, é entender a outra pessoa é isso que pessoas boas fazem Quinto e último forma de preconceito. Não convidar um deficiente para uma balada, uma festa. Cara, isso é ridículo. Eu fui em 2016, eu fui numa balada. E eu dei carona para dois seres. Incrível. Tem uma garota lá que se achava, que fazia de direito, se achava tal. E quando a gente chegou na festa, ela chegou e disse, Tal, então, o cara que vai cuidar de ti veio. Pai, não tá aí e, e eu não vou ficar nessa festa. Se for pra do deficiente, eu vou embora. Eu tô ligando pra minha mãe, não sei o que. Cara, isso dá um nojo em mim. Tu não tem obrigação de cuidar do deficiente. Tu fica com ele se tu gosta. E eu não sou inválido, eu posso me virar, entendeu? Talvez as pessoas acham que, ah, vou pra balada do deficiente, eu vou ficar um paradão e tal. Eu não gosto de gente parada, tu me convida pra andar na balada, eu tô andando, entendeu, eu tô conhecendo várias pessoas numa noite só. As pessoas às vezes não convidam porque, ah, vou ter que ajudar ele tal, vou ter que ajudar ele tal, vou ter que ajudar ele e tal. As pessoas não são altruístas e pensam sempre em merda. Eu acho que eu vou deixar um recado muito importante. Age diferente, age é totalmente diferente, não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela tem que ficar em casa. Não se socializar. Ah, não vou levar um deficiente para uma balada, porque ele é um deficiente, todo mundo vai... Se eu andar com deficientes um deficiente, meu Deus! Eu vou ser mal visto? Não. Tu vai ser bem visto. E... Então, olha isso, cara, que eu queria falar pra vocês. Era bem rápido, o assunto Espero que você tenha gostado. Deixa seu um like aí no vídeo. Se inscreve no meu canal. Segue lá no Instagram, arroba leandromas. E a gente tá junto, e vai sair muito conteúdo bom daqui pra frente. Até mais!